Para mais um vídeo, hoje pessoal, estamos aqui no parque. Gente, no parque aquático, Uou. ai é bom. Vamos me dar uma bebida aí que eu tô com sede aí. Obrigada, ai, que bonitinha, gente. Bom. O salva-vidas enlouqueceu, temos que fugir antes que eles nos apanhe É, moço, é tá acontecendo alguma coisa estranha Eu vim aqui no parque aquático pra me divertir, não, pode fugir mais Bom, bom, vamos É a vida Compre esses impulsos para destruir... Não, não quero. Eu estou sem dinheiro porque eu já paguei o parque aquático e eu vim aqui se divertir. Então não peça pra mim comprar essas coisas. É muito caro. Se bem que é caro demais. Huh. Rápido, vamos passar a casa de banho. É. que casa de banho tem um monte de linhas de água. Vai. Ai... Vai saber. Ah, não! Ah! Isso tá sendo um sacrifício, viu? Mas bom, pessoal, bora aqui escapar porque isso depende das nossas vidas. Bora! Bora! Fugir! Bora fugir, senão salva a vida! Vai pegar a gente! beco sem saída! Temos que encontrar outra saída, Aqui. Hum, privada? Ah, não. Não queria. Uma tubulação. Será que... Bom. Tubulação. Aqui. Ah, não. Labirinto de novo? Não. Bom, vamos seguir em frente. Aqui. Eu acho que é por aqui. Aqui. Aqui. Opa. Cuidado com essas poças. Oh, nossa. Ai. Ai. Ui, ai, ai, ai, ai. Imagine se eu tivesse trazido meu pai. Ele não, não ia gostar disso, bem. É, os banheiros estão de novo. Backup. O fio. Eu não sei o que é backup, não. Backup. Bora mesmo. Ai, credo, isso é. Não dá de vomitar porque eu estou aqui. Ah, não, credo, entre dentro. Cheira aqui embaixo, ó, oh, bem. Tem, tem... Nossa, isso tá horrível. Jesus, bora. Não! Ah, sujei minha roupa. Espero que você limpe. Thank you. Eu estou muito revoltada, senhor. Não é o nome. Bom. Essa cara de assustado, né? Fio, olha. Eu vim aqui me divertir. Eu estou passando por isso. Ai, ai. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... O que está aqui? Eu me pergunto. Ah, porque você não entra, né? Você vai primeiro as damas, mas primeiro as... os cavaleiros quando tem perigo, né? Caramba, como chegamos aqui? Mas... Você não disse que não ia entrar? Você tem um irmão gêmeo. Tá, bora... Ai, é aqui. Bom, Conseguimos. Eu caí num caldeirão. É sério isto Ai, a menina desvinhou. Ai, não, credo. Eu odeio isso. Isso é calda de morango. Pra quem não sabe calda de morango. É muito, gruda muito da roupa. Gruda mesmo. Estou falando sério. Ai, ai. Ai, ai, ai, ai Não sei o que tem nesse pote Mas não tenho certeza que Não é Que não é salada de batata Haha, agora você é meu Pera aí É você, aquele ali Ou esse irmão gêmeo que salva vidas E ele está do mal Bom, vai ter desse povo Ele tem milhares de irmãos gêmeos Ai Ai que zóio feio, filho Você precisa de uma maquiagem urgente Eu só não vim de maquiagem Porque eu estou num parque aquático E acabar tudo Bom, o que, que é isso? Eu... Ai, socorro. corro Ai Desculpa, cachorrinho Tome uma poção do laboratório dele Vamos usar ela para nocauteá-lo Eu tomar uma poção Bom eu quero a poção, fio, tá? Bom. Aê, piscina. É isso que eu quero. Uau, que legal aqui embaixo. Pelo menos essa piscina está segura. Piscina, piscina. Tome a poção. Uau, oh, Bicho chato. Vamos escapar, gente. Se não, ele vai... Por que tomar? É, a gelatina não além, o sinal comer... na. Não, comer na piscina. É... Você tem mal gêmeo. Ai. Ai. Ui. Ui. Ai. Por que ar... Por que as jangadas aqui? Não faço a mínima ideia, fio. Você é o salva-vidas. Acabei de perceber... Você tem coisas em meus. Acabei de perceber que essas pizzas são de verdade. É, por que você foi me falar isso? está manchando todo o meu pé. Ai, eu pensando que era só um pouquinho de ar que eu estava sentindo do colchão. Mas não, é de verdade. cuidado Cuidado. Oh, Essas moçadas de espuma parecem ser escorregadinhas. Oh. Ai, não! Ai, então menos dando... a água tá quentinha. Ai, não. Tô tentando não. Ah! Ai, ai, ai. Eu vou cair. Ai. Ai, pera, pera. Yeah, yeah, yeah, yeah. Meu Deus, se meu pai tivesse aqui, ele não passaria nem da primeira fase. Ai, ai, que bom que eu não trouxe ele, que ele foi lá pra feira. Cuidado com esses obstáculos ge genéricos. Não faço a mínima ideia do que, que é isso, filho. Olha, querido, eu sou uma adolescente. Aquelas. Bom, eu estou aqui no parque Até agora eu não recebi nenhum ponto de relaxamento O que eu pedi E eu quero meu dinheiro de volta é. Por que não deu? Parece que tem uma falha técnica ali uh. Bora Acho que todo mundo morreu ali No caso, morreu não, né? Porque se ele estivesse morto. Eu não sei explicar. É, tá bom, né? Uai! Consegui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Rápido, suba essa escada! Ah, thank you! Pera aí, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aprendi. Rápido, faça o comendo a poção. Mas eu não tô com a poção, me dá. Ai, ai, por que por que Ai, socorro, socorro, socorro Nossa, ainda não escova os dentes Parece que ele escova os dentes só por fora Porque por dentro tá um horror Estou rolando a língua dele Esse nojento Aê, conchinha Ai não, não gostei não Estou dentro do estômago é, Que nojo Tá bom, gente, parou Agora se acostumar com essa situação. Socorro! Dá vontade de gritar. Ai. Ah. Bom. Cadê que ele entra aqui e bota a poção? Não, sou eu. Uma simples menina. Simples não, né? Porque eu sou linda. Eu sou divina. Eu sou muito linda. Bom, mas porque ele não foi lá. Eu sou uma princesa. Ele deveria ser um cavaleiro. Deixar eu lá. Coitadinha. Aproveitando de graça ainda. Me dá um dinheiro que eu paguei. Eu não quero nem pensar onde que estamos. Na parte que, do corpo que eles... A gente está. Eu não quero nem pensar. Não me deixem pensar. Bom, isso está sendo estranho. Porque. Eu sei onde estamos, mas eu não quero pensar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora vamos nos concentrar porque isso tá ficando nojento. Não! Não! Ai, tô sujando toda a minha roupa. Eu paguei uma fortuna nessa roupa. E pior que a sopa de hoje em dia tá tudo caro. Não! Bora lá. Eu consigo. Não! Ai! ai. Consegui! Consegui! Que descoberta. Shock King. Uou. Ai. Ai, eu preciso me equilibrar. E ainda por cima. Eu tenho. Eu tenho que me equilibrar. E ainda eu tenho que pular. Pular pro outro canto. Ou continuar reto. Acho melhor a gente continuar. Assim. Ah. Ui. Assim, mas supuro hum. vocês, base... rapazes, vocês, rapazes, gostariam de um biscoito? Não, obrigada, mãe. Estamos só de passagem. Isso mesmo, ai Jesus! Nossa, essa é a dos gatos. É a veia dos gatos. Vocês rapazes gostariam... Rapazes? Eu sou uma princesa, com licença. Vocês rapazes gostariam de um pis... biscoito... Você isso como um... Como uma princesa, tá? Não, obrigada, mãe. Estamos só de passagem. É verdade, senhora, mas eu estou de dieta. Nossa, tu é cheia dos gatos, viu? Ainda é gato preto. Estamos quase lá. Corra pra casa. Ai, Jesus. Ai. Nossa. Ai, carro. Você me machucou. Bom, pelo menos livramos a nojência. Casinha. Estou chegando. Com. Ah, você quer que eu bote pra casa pra mim? Não tá pra você ir pra cá? Você vai me. Eu vou falar pra polícia pra você me devolver. Se quiser jogar de. Não! Eu não quero! Eu não quero voltar! Nós conseguimos ser é difícil de voltar. No... Não, não tô conseguindo. Ai, minha cor favorita é amarela, porque é bacana. É cor de banana. Uou, uou, o que, que é isso? O que, que é isso? Oi Eu tô muito... O que que é isso? É um tubo do Mario Uou Isso é estranho Mas, então, Só foi esse o vídeo pra vocês Gente, então vai mostrar esse jogo. Se vocês quiserem que eu faça esse joguinho, deixem nos comentários, gente, que eu quero muito que vocês comentem. E o que nós vamos fazer pro canal. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse escape. Tá bom? Bom até depois beijo de banana e cortar tá distância falou me segue no ZP me segue no Roblox me segue no ZP daí todo mundo lá que beijo de banana e cortar tá distância falou me segue no novo me segue no ZP me segue no Roblox me segue no ZP daí todo mundo vou lá beijo de banana e tá distância falou última coisa não esse cara é que vai ver ai que ódio ele não tem nada o que fazer não é possível ah, é? Vem. Ai, que ódio. Tchau, gente. Tchau, tchau.